Agora vai dar ruim, porque nós começamos a gravar, né? Olha os danos, olha os danos que tá vindo, Quem que pegou o tanque, caralho? Eu tava... Deixa pra lá. falo <risos> Ó, <risos> oh, o Shadow morre fácil, mano! Eu acho que você colocou esse time rebaixado aí pra jogar com nós É só perder, Aí, ó, aí, ó. É só ir lá e fazer é, o gol, É muito boa, velho. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Nossa, vai. o Shadow é muito ruim, mano. Não, o Shadow vai perder o gol. Nossa, mano, meu Deus, meu Deus, Perdeu. meu Deus. Jogando <risos> de loucamente, ainda, mano. jogando loucamente, hein, o rebote. E a ult era pra fazer de três. mano. Né? Vamos, vamos, vamos. Era de 3, mano. Não sei porque ele fez de 2 ainda. Toma é anta. Ó, tô aqui na frente já. Mata esse maluco e pega a bola. A bola lá, louco, não precisa vir com nós. Ixi, agora. Ei, olha lá, olha o Shadow, e vai pra cima. Abaixado, ah, baixo. mano, na moral, mano, vamos perder esse jogo por causa do Shadow. Nossa, o <risos> cara errou. Nossa, mano, merecia perder depois dessa. Boa. Ah, não. Ô, oh, você tem que dar dano, rapaziada, pelo amor de Deus. Mas sério que é o dano aqui, louco? Não, de... oh, eu que sou o dano cavalo? Quem que dá dano aqui, oh, DPS? Quem que é DPS, cavalo? Eu sou tapa na cabeça. Empurra o cara. Isso. Aê. Boa, mano. É isso aí. É, mas vai tomar Não vai nada. Ai, Tomei aqui, hein, mano. Boa. Chutei. Ai, meu Deus. Entrou, entrou, entrou. Não entrou. <risos> vamos lá, vamos lá que vai entrar, vamos lá que vai entrar. Boa, boa, boa, Shadow! Boa, entrou, carrega. entrou, carrega nós, carrega nós. O cara não solta a bola. Boa! Aí é, já era, os caras perderam, não tem como fazer 6 pontos em menos de 2 É, não dá. Uhul! Matamos todo mundo! Faz mais um, faz mais um, Shadão. Invade e bate. Vamos. Tá, Nossa, o Shadão errou, mano. Errou! errou. Shadão, <risos> Shadão. E vamos. É o filme sem camiseta. Será <risos> que é mais estranho ver é o filme sem camiseta agora? Pô, oh, cala a é. boca. Para de mentir. Aí vai matar eu, vai matar eu, vai matar eu. Ah, ela lutou em mim, velho. Quinto, né? Mano, o Colette ah. é muito counter, mano. O Colette é muito counter de mim. Por isso que eu não queria é. um l aqui, né? É, pior, o Colette é osso. A comp deles é Alei. muito boa contra nós. Nossa... Boa! Aê, mas, ela é. Viu? Três pontinhos. Fazer mais uma mas já era. Vem é. cara... nada, vem nada, meu irmão. Isso, boa. Segura. Não vai, não, não vai, não. Nem adianta, acho. Só controla de longe, é. Vai dando dano isso. Tô voltando. Ai, ah, eu ia entrar com tudo, mano. Tentar fazer a boa. Nossa, caiu no ar. Boa. Ai. Boa, mano. Boa. É isso. Boa, boa. Boa, boa. Pega a bola aí, jogou pra trás, mano? Na moral que se jogou pra trás. Dentro do tornado, ninguém pega a bola, louco. Quero ver quem rela mano, essa bola, hein? Tem um minuto e doze ainda, hein, mano. Tentaram virar esse jogo Boa, boa, empurra, empurra, empurra. É. Você tá jogando com o amassador, hein? Ô, rebola, eu ganhei do moleque lá no x É, eu tava ouvindo a live. Nossa, você tava vendo, mano? Puta que vergonha. Nossa, na hora que eu chutar, ele apertou o bagulho. Ai meu mano, boa, boa. 40 segundos, mano, dá tempo ainda, hein, mano. A caixa Royale é aquilo são meiação, Bela, é meia. Meia tem lixo negro, mano. Tem... Nossa, errou, errou, errou. Boa. Chuta pra frente. Eu achei que era o Bruno ali na frente, não sei porquê, mano. Eu falei, cara, é o lá na frente, morreu. Boa. boa, boa, boa, fecha, fecha. Cadê Nossa, a cadê a bola, mano? Deixa eu Choquei pra você. Yeah. Boa, pode chuta tocar pro canto. Né? Aê, uh, segundo, hein? Nossa, segundo, era, hein? Véio. Vai, Corinthians, mano. Você é Nada louco? Só botar DJ. o Corinthians ali que carrega sozinho, <risos> mano. Carrega sozinha essa skin, mano. Tá louco. Cê é louco, dá mais dano, você viu? 5 mil de dano a mais, é bola. Deus, Deus. Cê é louco. Imagina, o time falido tem mundial e o Palmeiras não tem. Ai, mano. É isso aí, fica com o bagulho em dia e sem mundial. Não tem? Vou descer com tudo, hein. Vamos lá, segura aí, segura aí. Segura aí que eu vou fazer, hein. Vai, não. Ai, errei! Mano, eu sou muito ruim. Ah, Nossa, eu sou muito ruim de basquete-bal. <risos> Não, vou mostrar pra vocês se sou bom. Nossa, bom. Nossa, na hora que eu ia dar meu ult. Mas é bom que os caras se preocupam comigo e vocês fazem um gol, tá ligado? Sim. Menos o Shadow, e... o Shadow é ruim. Ele nasceu bem na hora. Aí ah, quem fazer o gol ganha só sentado. Yeah. Ah, os caras eram é tudo falando no gol, você viu aí, Rebal? Vai, Shadow, <laughs> embora? Isso aqui é bom, ninguém quer, né mano? O cara quer fazer, quer voltar pro pitgrou, mano. Saudades modem percebemos. Nossa, olha quem apareceu na live, mano. Vem, vem, vem, mendinho Meu Deus. Mendigo de tanto de tempo. <risos> Nossa. Veio que te Nossa. Chuta, chuta, chuta. Nossa, errou, mano, mano, mano. Vamos fazer, mas estão perdendo muito gol já. Começa a ficar preocupante. Bem agora não, mano. Vou ficar sem esse modo, quero Brincar um pouco caixa mesmo, ele falou que vai as aqui também. Né? Modo é mó legal. Nossa, trollei o Bruno Clash ao vivo. É. Não, Cê louco, mano! três! 3 Três bolas, três bolitas. Essa então, Que fechou o que? Fechou o quê? Faz, faz, faz, faz! J! Ah, ah, é, tem, tem o King no competitivo, hein, mano? É. Rick, aqui, olha eu tá aqui! O que Hum, cuidado, hein? Cuidado, cuidado, hein, mano. Boa. Uhul! Ah, aqueles três pontos, mano. não tenho três. Eu não, não, não, eu tenho, três, fazer, eu não tenho três, mas vou fazer de dois. Ah não! <risos> Meu Deus, mano. Que doideira, mano! Que doideira, que doideira! Uh! Até, até tirei a música aqui pra falar que nós fechamos, hein! Parabéns! Corinthians completou o desafio! Ô, oh, troca a skin oh. aí pra gente tirar um print. Né? <risos> <risos> <risos> Nem ferrando. <risos> Olha, eu ganhei um acessório novo do Leon. Aí, mano. ó, viu? E o Shadow reclama do prêmio aí, ó. Resgataram aí, o prêmio cara. do desafio das Olimpíadas aí, ó. Ah, tá maluco! <risos> ô, tá maluco! Você ô. não sabe o que eu ganhei, mano. Nada. Ouro. Respeito. Eu também, porque eu não tenho mais nada pra ganhar. É o ah, o... Cadê o grife? Lu... Eu tenho o grife já, quem não? Bravo demais, hein? Mano, quem é o tonto que não tem grife ainda? Meu <risos> ai, ai, ai, ai, ai. Meu Deus, mano, meu Deus. Ô, oh, galera, eu vou sair, hein, né, manos? Demorou, mano, demorou. Tamo junto. Obrigado, já. hein? Valeu, valeu. Valeu, cara. Joizão. É isso. Ô, Bruno, tem um mindinga ali pedindo um negócio ali, ó. Bruno, aumenta o áudio da calma. Você conhece esse mano aí? É um tal de bot, bot e mindinga. E aí, bot safado? Valeu, rapaziada, todo mundo, tamo junto E é isso, hein ha, Fechamos o desafio <risos>